Olá meus amores Olha só eu aqui de novo Hillary Hilton para comentar com vocês Mais um episódio Semanal de Drag Race Do Reino Unido Que estreou no último dia 3 de outubro Já está na sua segunda Semana e nós precisamos Comentar alguns bafões Que aconteceram Então não saia daí! Vamos começar então falando do mini challenge Que pra mim foi bem criativo E foi envolvendo aquela brincadeirinha Do ativo. E passivo que lá em inglês, né? Se chama Top ou Bottom. Pra quem não sabe Top é o que fica em cima Bottom é o que fica embaixo. E aí foi uma brincadeira com muito shade. A escolhida pra começar o jogo foi a da que acabou ganhando a semana passada. Então ela foi colocando da Top pra Bottom, ou seja daquela que ela acha mais competidora, competitiva e que aí a bicha é perigosa na competição com ela até aquela mais Fraquinha, ela foi colocando ali numa ordem. A Vivienne acabou escolhendo a The Vinegar Strokes como sendo a bicha mais perigosa na competição e escolheu a mais inocente, aquela que, entre aspas, né, não demonstra perigo nenhum pra ela, como sendo a Scarlet Cat, que ficou lá no fim, lá no fim dos Bottles, né? passivona. E a grande reviravolta, porque claro que ia ter assim como a maioria dos jogos da RuPaul, né? O que aconteceu? A The que tinha escolhido as outras numa ordem a mais perigosa, pra mais inocentezinha, acabou ficando como a líder de uma equipe, enquanto que a rainha que ela considerou ali mais inofensiva, que foi a Scarlet Cat, ficou como sendo a líder de outra equipe. Então, duas equipes foram formadas, o que cada equipe teve que fazer nesse desafio Maior foi fazer Uma paródia de Dalton Abbey A tradicional série Inglesa que assim, eu amo de paixão, então esse desafio pra mim foi sensacional. Várias rainhas se mostraram aí boas no desafio de atuação, ou seja, boas atrizes, quanto outras, né, tiveram aí uma péssima atuação, talvez por ter uma zero experiência com teatro, né, o que dificulta um pouco as coisas. Esse desafio teve uma equipe vencedora, que foi a equipe da The Vivian. mas antes de saber quem foi aí pra eliminação, vamos analisar então os da noite, né, que tiveram como tema desse desfile Garota Bond começando pela RuPaul que foi com um vestidinho preto básico, longo cheio de brilho, como sempre ela, impecável e uma peruquinha assim, loira, meio cacheada, né vamos então aí pra Runaway, a de Vivienne começou o desfile da noite, usando aí um macacão, né um body macacão que tinha um capuz com um tecido assim bem escuro Ou seja, ela apresentou aquela ideia bem de mulher misteriosa E pronta para o crime da noite Foi isso que eu interpretei Esse look que a The Viviane usou é um look básico O diferencial dele é realmente o corte Que inclusive eu amei, quero fazer um igual pra mim é, não tem acessórios em excesso, é realmente um look que, assim, é composto por um tecido maravilhoso e um corte que dá todo aquele ar de mistério. A próxima que desfilou foi a Santi Wang, que também usou ali aquela ideia do capuz para dar todo um mistério, né? Porém, de uma forma mais glamourosa, porque ela tava segurando a pele e foi com óculos escuros e inovou. Porque não estava usando peruca. A Devinega Stroke entrou na passarela usando um vestidinho básico, cinza. É... Eu não sei, assim, não, não, não ficou muito espiã, não sei se ficou... Não sei qual foi o conceito que ela tentou passar. Mas, gente, eu não tô gostando muito dos looks da Devinega Stroke. Mas, assim, tá, ok. Foi, foi, foi aceito assim, pra um look de... Ai, ah, tava aparecendo secretária, gente, não vou mentir. Tava interessante, tava interessante. Ela colocou ali um óculos escuro, né, pra dizer que era espiã. A Bagatips foi a que mais saiu fora da caixa nessa passarela. E foi com um look que parecia ser muito um cosplay da Liza Minelli. Né, vamos fingir que não era, mas era, né? Será que essa é uma pista de uma possível personagem que ela vai fazer no Snatch Game? Ficaremos atentos. A Sherry Hall entrou na passarela vestindo um vestido assim que parecia, sabe, aqueles vestidos em que as espiãs vão sempre disfarçadas em festas de gente rica. E aí ela acabou tirando o vestido e fazendo o review de um barezinho que tava por debaixo, assim, de um lame prateado, que eu realmente não gostei do corte, né? Tava juntando muito tecido ali na virilha dela, né? A Crystal, pra mim, foi um dos melhores looks da passarela essa noite. Porque ela chegou ali num sobretudo laranja. E por debaixo, você já via ali na entrada dela que tinha alguns detalhes em couro ali. E quando ela tirou tudo, tinham cordas envolvendo ali o body dela. Então ela usou aí uma, um conceito, né, de bandagem de BDSM. Coisa que eu acho que essa bicha gosta, viu? Porque na, na passarela passada, ela já entrou aí com o chicote na mão. Aí agora aí com bondagem essa bicha essa bicha aí é a bicha do cedice a bicha do Sedeste. A Scarlett Cat entrou nessa passarela usando assim, um look muito fofinho, gente. Que foi tipo assim, uma aviadora, uma piloto da, da Segunda Guerra Mundial. Ai, muito fofa, gente. Não foi na verdade, Segunda Guerra, não, talvez primeira, pelo look que ela tava usando. Mas enfim, começo do século XX. Muito fofa, parecendo uma bonequinha. Só que aquela coisa, né? Vai parecer uma bonequinha sempre? Eu acho que tem que sair um pouco da caixa. Mesmo assim, na minha opinião, tava muito impecável esse look look dela, bem fantasioso contava ali uma história, né? Eu gostei bastante desse look dela. A Divina de Campo entrou na passarela vestindo ali um longo, cheio de bordados brilhosos e ali com um tapa-olho que eu amei. Me lembrou bastante a referência do Madame X da Madonna. Talvez ela tenha até se inspirado um pouco nisso. Bichas mais velhas costumam gostar mais da Madonna. Dizendo que ela é maricona. Mas é, né? Ficou babado o look dela. Ai, gente. Ficou show. Fechação mesmo. A Red Ranger foi bem futurista nessa passarela. Entrou aí com um look que mais parecia ter saído, por exemplo, de um filme como... O quinto elemento, eu achei bem isso. E ela fez um grande review de peitos em que ela tirou o top que ela tava aqui e simplesmente ela tava com três peitos, três mamilos. Gente, foi uma coisa assim sensacional. Talvez o primeiro review de peitos de Drag Race, é, porém, assim acho que as pessoas não entenderam bem o conceito que ela tava querendo levar. Só que pelo que eu entendi. Foi uma espianto futuro. Algo realmente bem futurista. Acho que isso é bem a cara da Blue. Ela leva, assim, essa coisa bem pro lado mais artístico futurista. Então, é a cara dela. E pra mim, super funcionou. Passada essa passarela, então, vamos falar desse grande desafio que foi a atuação das bichas nessas paródias de Dalton Iber. Como eu falei, algumas foram ótimas, outras nem tanto. A grande vencedora da noite, assim, em tudo... Foi a Bega Chips que realmente arrasou na atuação e fez nascer um novo bordão pra Jag Race que foi MUCH BETTER! Que eu amei, gente, sensacional, porque ela, ela é doida, é caricata, pirada né? E a outra equipe, né, que era liderada pela Scarlet Cat, acabou ficando ali pra eliminação, pra crítica dos jurados, né? É, algumas não tão boas, outras ali só mais ou menos. Eu achei assim, que de toda essa equipe da Scarlet Cat, a grande vencedora dessa equipe, a que mais atuou assim, de forma adequada, melhor. Apesar de que tudo é um trabalho em conjunto no teatro, mas foi a Divina de Campo, pra mim foi a melhor ali do grupo. O profissionalismo da Divina é um profissionalismo que você vê sem precisar forçar a vista é nítido. Já eu gostei também da Crystal, ela fez um ótimo trabalho, preciso falar disso tanto no look dela da passarela como na atuação dela, que tem um personagem assim, não tão grandioso, mas ela fez também um bom trabalho. E quem acabou então indo aí pro 2 foi a Scarlet Cat e a Blue Hydrangea, né, eu acredito que, assim, principalmente pela atuação, porque os looks dela na passarela, das duas, né, os looks das duas, estavam, assim, sensacionais, na minha opinião. Foram de todos, dois, assim, que estavam entre os melhores. Porém, a atuação delas... Cagou tudo né gente E isso vocês sabem que acaba afetando Todo o jogo As duas dublaram uma música sensacional de lip -sync, Que é Venus de Bananarama Uma música realmente boa De dançar, de dublar, de performar As duas na minha opinião Mandaram super bem Então o que aconteceu? A Scarred Cat acabou sendo eliminada. E olha que eu tava botando fé nessa bicha pra chegar pelo menos aí no top 4. Mas acontece, né? A bicha era nova, nunca tinha performado na vida. Essa foi a primeira performance dela. Você imagina você ser drag e a sua primeira performance ser no palco de Drag Race, dublando pela sua vida. Meu Deus, é uma pressão grande. Bom, meus amores, esse foi o segundo review de Drag Race UK nesse segundo episódio aí cheio de bafão, né? Um eliminação aí que muita gente achou justa outras pessoas em sua maioria não acharam nada justas porque estavam querendo que esse cara de ficasse. e aí o que é que você achou fala aí pra mim nos comentários eu quero saber viu e a gente se vê no próximo episódio do hillary review onde eu comentarei o próximo episódio de drag race UK a gente se vê no próximo vídeo enquanto isso não esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações porque eu acho que muita gente não tá Recebendo e deixa aí o seu joinha, né? A gente se vê no próximo vídeo, meus amores. Um beijinho da Diva Queen Hillary Hilton.